Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o Pygame aqui no Windows. Eu fiz um vídeo agora há pouco aí fazendo isso no Linux, e no Windows é um pouquinho diferente, então achei que valia um vídeo específico. É... Então no site aqui do Pygame, ele... Se você procurar, né, qualquer é você procura aqui na internet, Pygame, você vai achar aqui o site do Pygame, e ele tem um getting started, assim, né, como começar... Só que está todo zoado. Hoje, bem no dia que eu ia fazer o vídeo, ele aparece zoado. Ontem ele estava bonitinho e hoje ele está assim, estragado. Mas tudo bem. Foi aqui para a parte de docs. Se você for install também, cai na parte zoada, então não adianta. De repente, no dia que você vai assistir isso aqui, já vai estar tá certinho. Tomara, que aí você tem uma orientação um pouco melhor. Sem isso, o que a gente pode usar é a orientação do site principal mesmo. Está bem escondidinho aqui no título: ó. pip install pygame. PIP install é um jeito de você instalar pacotes de Python, qualquer pacote. Mas primeiro vamos saber se a gente tem Python. Vamos ver Python. Quando você está no Windows e não tem o um Python instalado, se você digitar Python aqui no, no prompt de comando do Windows, ele te joga na página da loja aqui para baixar o Python. É engraçado que ele me jogou aqui na página do 3.7. Devo estar tá devendo alguma atualização do Windows aqui. Na hora dessa eu fui testar e ele jogou na, na 3.8. É, não quero usar uma conta do Windows. Blá, blá. Eu já tenho esse cara, então vou me instalar. Tá, depois vou ter que apagar esse e-mail daqui. Lá, lá. Eu obtive, eu não sei. Ah tá, ele está instalando. Diz que instalou, tá vendo? Vamos iniciar aqui e ver o que ele vai fazer. Ah, ele me jogou nesse shellzinho aqui do Python, vou botar ele aqui, então uma coisa que a gente pode testar aqui, é ver se eu já tenho aqui nesse Python Pygame, por alguma razão, é, não temos. Aqui ó, a gente está no IDLE, né? a interface de desenvolvimento e aprendizado aqui do Python. A ideia do Python tem um L no meio de learning, né? de aprendizado, mas ainda não é isso que a gente quer a gente quer instalar o pip a gente quer instalar o pygame, né? vamos lá eu consigo agora aqui instalar o python, pip install pygame opa ó oh. parece que vai hein? ele só reclamou aqui que o pip está um pouco antigo mas não tem problema parece até que foi, hein, cara Parece que foi bem mais fácil do que eu imaginava, esse vídeo vai ser bem curtinho. Se você quiser testar se ele está funcionando mesmo, você pode vir e pegar qualquer um desses caras aqui, até antes do main aqui, e experimentar ele assim, ó. É... Python-m Pygame-examples-aliens. Joguinhos que já tem até a música demais, efeitos sonoros. Esse... Esse... Vou parar esse barulho aqui no meu ouvido. Esse... O Pygame então ele vem com todos esses exemplos aqui. E a ideia é eles servirem mesmo de inspiração e de modelo para você olhar o código e conseguir tirar ali é... algum exemplo para você usar no código que você está precisando, vamos dizer que você precisava do movimento de uma navezinha. Você abre um exemplo desse e vê como é que foi feito, para servir aí de inspiração e de como fazer. Né? O que eu quero fazer com o Pygame aqui nesse canal com vocês é pegar isso aqui. Ó. Vou pegar aqui no github.com. aqui no meu repositório o jogo das rainhas. Isso aqui é um joguinho que a gente fez na Campus Party, aqui em Brasília, no ano passado... Ano passado? É, no ano passado, e fez umas oficinas aí por aí e tal, até mandar um alô aí os meus amigos, o Adam, o Romulo, a galera que esteve lá, é, o Gil ficou de monitor lá, junto com o Gabriel, Elegante. abraço aí, galera, tomara que logo a gente consiga aí fazer outras oficinas juntos. E outro cara que eu acho legal a gente olhar... Tem no repositório da Jéssica Dias o Flappy Pie Ladies. É... Não, é... All of... Aí, a Jéssica Dias tem esse joguinho aqui, que é o Flappy Pie Ladies. Que é um joguinho estilo... como é que ele chama? É um joguinho estilo Flappy Birds. Que você vai jogando ali, o, o vai apertando espaço, vou mostrar para vocês. Você pode baixar ele daqui, vai baixar aqui nos meus downloads mesmo. Se você extrair tudo aqui, vai fazer uma bagunça grande aqui. Mas ó, se estiver aqui, então eu estou aqui no, nos downloads, né? Então vamos fazer daqui. Assim. Se eu fizer aqui, ó. instalei o Python, né? então, posso fazer E olha aqui, esse aqui é o joguinho que as PyLayers fazem nos eventos aí delas. Que é, assim, um, um jeito simples de você aprender Pygame, porque você só tem um botão para fazer, mais ou menos como no meu jogo das rainhas. E só que o delas é bem mais elaboradinho, bonitinho aí, tem, tem as musiquinhas e tal. Então é outra coisa que a gente pode fazer aqui no canal em alguma oportunidade, ou se você tiver aí contato aí com as paileiras ou com outros eventos de Python que elas vão estar tá lá, é uma oportunidade aí para vocês aprenderem o Game. Legal? Então no próximo vídeo aí a gente já faz um joguinho desses aí, beleza? Até logo!